Esse aqui é o René Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E hoje eu estou fazendo esse vídeo é, Que se você é, chegou até este vídeo É porque você está procurando maiores informações Sobre o curso é, Venda Samurai Perfumaria tá? Do Elvis Lion é, Antes é, eu preciso te falar o que é o curso vendas venda é, é, venda samurai perfumaria é né? que é um curso aonde o elvis vai te ensinar a saber muito mais sobre perfumes fixação e essências né entender as diferenças dos perfumes criar benefícios para os seus cosméticos, gerando desejo das pessoas pelo produto, é, se preparar de forma profissional para as vendas, né? aprender a ser motivado, né? eliminar a timidez, é, é, melhorar a sua produtividade, planejar as suas vendas diárias, é, e tendo também a forma de gerir os seus lucros, é, ter uma abordagem infalível e irrecusável Convencer alguém em apenas 90 segundos é, Direcionar o, o cliente é, para a demonstração é, Demonstrar os produtos de forma eficiente gerar, o, gerar desejo de compra ao seu cliente Gerar valor do seu produto acima do preço é, direcionar o cliente para o fechamento é, a melhor forma de iniciar um fechamento é, os principais sinais de compra eliminar as principais objeções é, aprender a evitar os cancelamentos é, como se portar no, na entrega né, o pós-venda inteligente é, fidelizar o seu cliente para vender mais e sempre é, se relacionar com o seu cliente de forma é, direta. Curso venda samurai perfumaria é um curso completo, né, que vai te ensinar todos os macetes, né, e todas as formas que você tem para mostrar é, o, as diferentes qualidades do produto, né, e fazer vendas, é, ter também fazer o marketing, né, é, saber mais sobre mais sobre marketing de rede como funcionam as grandes redes né? é um curso completo o elvis lyon né? é um vendedor tá? que mostra toda a sua experiência é, nas vendas diretas né? ele é um mentor em vendas né? e marketing de rede com uma metodologia né? de ensino única e muito eficiente né? mais de 12 anos de experiência em vendas seis anos com venda de perfumes e cosméticos né? sendo que cinco desses 12 anos foi dentro do mercado multinível né? formado pelos maiores professores do brasil atualmente maiores, um dos maiores influenciadores digitais do segmento de vendas focado em marketing de rede com mais de 60 mil seguidores e mais de 2 milhões de visualizações no seu canal do YouTube. E em seus cursos já passam de 2.500 alunos satisfeitos, né? Então, é esse aqui é o Venda Samurai Perfumaria, um curso completo que vale muito a pena, funciona legal aí para quem quer trabalhar com é, venda, não só vendas de perfumes, mas vendas de outros produtos, né? que podem ser tra é, trabalhados em marketing de rede então se você gostou é, então você pode é, clicar no link abaixo né é, que você vai entrar com, no site oficial tá logo aqui eu vou deixar o link na descrição do site oficial do venda samurai perfumaria tá lá você tem todas as informações necessárias para que você possa adquirir o curso e aprender a vender todos os dias cosméticos e itens de perfumaria tá bom se você gostou do vídeo dá um like inscreva-se no canal compartilhe com os seus amigos um grande abraço a todos e até mais